Olá meninas, uh, é assim, eu vou decidir fazer um vídeo para vocês, uh, é uma maquilhagem muito muito bonita, eu me inspirei na Ivete Sandalo, acho que é este o nome dela, ela é uma brasileira muito linda e ela fez uma maquilhagem no Rock Rio, acho que não sei se é uma coisa assim, foi um, um concerto lá no Brasil e, e eu... Optei-me a imitar a maquiagem dela, eu sei que não é muito, não está muito bonita conforme ela fez, mas eu adorei mesmo muito, por isso decidi fazer para vocês. Eu já preparei este olho aqui, como vocês podem ver. Eu achei o olho muito bonito, é um azul muito lindo e um preto também muito lindo mesmo. Então vamos lá começar, que é para ver se o vídeo não fica muito comprido. Eu vou aplicar esse primer aqui, é um primer da IESA eu vou aplicar a minha pálpebra toda eu normalmente aplico mesmo com o dedo que eu já estou acostumada aplico mesmo com o dedo aqui em baixo também eu já vi muita gente a fazer esta maquiagem é, eu vi também a Camila, não sei se vocês conhecem, a Camila Coelho, ela que vive nos Estados Unidos. Ela fez, eu adorei, a maquiagem ficou muito bonita, por isso adorei mesmo muito. Bem, eu agora vou pegar aqui neste lápis tá bom e eu vou fazer aqui uma linha aqui, na minha linha d'água. Um risco aqui assim. Atenção, eu só vou aplicar uma metade, depois a outra eu vou passar com a sombra. E depois eu vou subir aqui. Aqui assim, como vocês podem ver. E depois eu vou aqui assim, na dobra do meu olho. Como vocês estão a ver, Tem que ser mesmo aqui na dobra do nosso olho. Eu adorei muito esta maquiagem. Eu achei ela muito linda mesmo. Depois eu puxo aqui para dentro com um bocado de lápis. Que eu já vou passar com o pincel. Agora eu vou pegar este pincel aqui da VON. E ele é assim tem assim uh, esta parte aqui toda eu agora vou puxar este, este lá preto para dentro e depois aproveito e vir aqui um bocado para para dentro também eu achei a maquilhagem muito bonita mesmo por isso é que eu decidi fazer. Uh, espero que vocês também gostem muito. E quem ainda não fez, faz, que eu também gostava muito de feira. Por favor. Atenção, eu só vou aplicar uma metade do olho. Só uma metade do olho. E outra metade eu vou aplicar o azul. Bem, temos de puxar... O lápis preto e a sombra preta aqui para dentro. Só a metade da pálpebra, não toda. Que é para ficar muito bonito. Até para vos de dar mais, mais jeito, se for possível, vocês fecham o vosso, o vosso olho. Assim, conforme eu estou a fazer. Que é para vocês verem bem como é que vocês estão a fazer depois eu vou subir aqui um bocado fica assim bem agora eu vou pegar com o mesmo pincel eu vou pegar na sombra preta e eu vou por aqui assim puxar aqui agora com o um pincel de esfumar ele assim tem assim este, este momento desta destas coisas aqui e eu vou começar a esfumar isto está sombra preta e o lápis também que é para puxar para dentro assim eu, eu sei que ainda não tenho o meu curso de maquilhagem, mas assim, eu gosto muito de fazer maquilhagem, eu sei que não sou boa, como é que se diz, boa profissional, mas com o meu curso eu vou aprender muitas coisas e vai ser muito bom para mim, por isso assim, vocês que gostam de maquilhagem ainda não têm o vosso curso, fazem o vosso curso que é muito bom, eu já me inscrevi, eu vou começar a fazer o meu curso em novembro, que é já no próximo mês e depois eu vou explicar tudo como é que é para vocês e eu já estou a ver que vai ser muito bonito vocês não podem imaginar, eu estou aqui estou muito entusiasmada mesmo, não vejo a hora de começar o curso aprender coisas, várias coisas que eu já tenho aqui na minha cabeça vai ser mesmo muito divertido e eu vou adorar muito mesmo vocês estão a ver como é que ficou a sombra? Tá a ficar assim, muito bonito. Tá a ficar mesmo muito lindo. Eu estou a adorar, né? Assim, muito lindo. Bem, agora eu vou pegar aqui num pincel. Ele é assim. Eu vou pegar aqui num azul. É uma sombra muito linda. E eu vou aplicar na minha metade da pálpebra que eu deixei. Eu vou fazendo assim umas batidinhas que é para não sujar o rosto. Puxar um pouco preto. Este azul aqui é muito lindo. É uma sombra mesmo muito linda. É da paleta de cento e vinte cores. Desculpa. Que eu não esqueci de vos dizer. Eu estou a adorar muito esta paleta, dá muito jeito. Deixa eu só tirar aqui o excesso da sombra. Agora eu vou pegar naquele mesmo pincel e vou esfumar. Aquele preto e um bocado azul. Que é para ficar assim um degradê muito lindo. Bem, lá este cãozinho está a ladrar. Bem, agora naquela metade do olho que eu deixei aqui na minha linha d'água, eu vou pegar um pincel e uma sombra preta e vou passar aqui assim. Ele fica assim. Fica muito bonito. Estou a durá-lo mesmo. Bem, vou só pegar aqui num delineador. Este aqui é o da L'Oreal, que eu estou a amar muito. E eu vou aplicar aqui. Fica assim, deixa eu só corrigir aqui, fica assim muito bonito, estou mesmo a adorar. Bem, agora eu vou pegar um pincel, este pincel também é da Von e vou iluminar aqui o meu côncavo. Queria dizer esfumar e até iluminar aqui o nosso côncavo. Eu estou a usar esses brincos, como vocês podem ver. Ele é assim... Eu estou a malo, É muito bonito. E sim. Eu não sei bem a marca. Os brincos. Mas os brincos são bem lindos. Uh, custaram 3 euros. 2 euros, sim. 2,5 euros, acho eu. Não sei bem. Bem, ficou assim. Agora eu vou pegar aqui. numa máscara. uma máscara. Duas máscaras. Eu gosto sempre de aplicar duas. Que é para ficar assim. Ficar é bem forte. ficarem cheias. Agora vou pegar na outra máscara também e vou aplicar nas minhas pestanas. Aqui embaixo, na linha d'água. Também. Bem, agora eu tenho aqui uma coisa que é para fazer, que eu já esqueci-me. Vou aplicar o pó. Este aqui é o meu pó. Eu não aplico muito. Depois vou aplicar aqui um blush muito lindo, este aqui, e daí a ver o cheiro, E agora o blush não quer abrir, já abriu, ela é assim, e eu vou pegar aqui no pincel da L'Oreal, muito bonito, é assim. Não sei se podem ver. Eu acho que ela está a usar um batom assim, um rosa. Parece um rosa nude. Mas eu acho que não tenho rosa nude. Então eu vou usar este rosa aqui. Se eu tenho, tem que procurar. Assim. Eu acho que é este este batom que ela está a usar, mesmo que não foi igual, mas eu adorei. Bem, esta maquiagem eu fiz. Depois ainda eu comprei aqui umas toalitas. Essas toalitas aqui é da Garnier. Eu adoro muito. Elas custaram 3,50€. E meio não, 3,30€. Aqui foram 3,30€. Vamos esperar a minha orelha. E depois também comprei este lápis aqui um, diz aqui que é que diz aqui que é, é um lápis muito bom, é um preto, como vocês podem ver, e os meus lápis preto acabam muito rápido porque eu, mesmo que eu não usar uma maquilhagem sombra, essas coisas tenho que pôr sempre um lápis. E já dá aqui é para sair, por isso é que os meus lápis vão assim normalmente. Depois ainda comprei aqui essas pestanas, pestanas aqui, essas pestanas falsas, comprei aqui duas, comprei este aqui, este aqui é o 55, é o 0,55, custou 1,5. E depois também comprei esta aqui, esta aqui é de frente e esta também é de frente Como vocês podem ver, são as duas muito diferentes, esta pode ser mais forte e esta aqui mais, mais fraquinha Eu ainda não comecei a usar porque eu, ainda não, eu mandei vir uma cola própria para isso, é a Duo acho que vocês sabem qual é e eu estou a esperar para vou começar a utilizar este aqui é o 107 o um número e eu estou a adorar, também custou 1,5 estou a adorar mesmo e depois comprei aqui 12 fia lápis ah, são assim que eu estava mesmo a precisar eu comprei aqui são de metal então esses foram as coisas que eu comprei ah, espero muito que vocês gostem do vídeo se vocês ainda não fizeram um, a maquiagem uma expressão na né, vez de sangalo fazem que a maquilhagem é muito boa. Eu estou a gostar da maquilhagem. A maquilhagem é muito linda, como vocês podem ver. Deixa eu só fazer aqui um zoom para vocês. A maquilhagem é mesmo linda, é muito bonita. Eu estou a adorá-lo mesmo. Depois eu vou ter umas fotografias e vou... Vou mostrar para vocês então espero que vocês estejam bem. Aproveitem cada dia que passa, aproveitem a vida. Então é isso. Isso eu tenho a dizer para vocês. Não se esqueça de se inscrever no meu canal aqui embaixo. E eu vou deixar todos os produtos que eu utilizei nesta maquilhagem lá na barra de informações. Vou deixar tudo. E visitem também o meu blog. Ah, meu blog é, é Batom Lindíssimo ponto com depois uh, outras coisas estão tá lá aí vocês vão ver e uh, não se esquecem mesmo de se inscrever no meu canal uh, eu vou pedir só mais um favor uh, avaliem a maquilhagens dizem que está bom o que está errado eu não vou ficar chateada porque é bom quando vocês dizem que está errado e o que não está eu vou compreender e vai ser muito bom para mim porque eu também assim vou aprender muitas coisas com vocês. Quando vocês dizem que está certo e quando está errado, por favor, comentem, avaliem o vídeo, dizem o que está errado, fazem, fazem perguntas, dizem assim, Rosa, o que é aquilo? O que é que não sei o que é? O que é que vocês é? perguntem? Fazem, sejam curiosas, perguntem que eu estou aqui para vos responder e vai ser muito divertido eu responder todas as perguntas vossas. Não se esqueçam, por favor, comentem o vídeo, comentem, comentem, comentem, que eu vou adorar mesmo muito. Então, muitos beijinhos e um bom dia. Tchau!